Olha aí pessoal, agora finalização do piso LVT da Finotato com rodapé de poliestireno da Atlas. Esse aqui é o piso LVT colado, o padrão canela, feito um apartamento aqui no, no bairro São João. Ó, muito legal ficou aqui o acabamento desse piso. Bem idêntico assim ao padrão da madeira, padrão natural de madeira, né? Aqui foi feito o um rodapé de... Esse rodapé de 9 centímetros da Atlas. O da pele polistilena ele a umidade e ao cupim. Além de ter um acabamento muito bonito, né? Esse conta ele foi feito um nivelamento com a massa, argamassa nivelante a cola fixa. Uh, foi feito mais uma preparação com fundo preparador a uh, eliminar partículas que poderiam ser soltas né, na hora da colagem feito a, a colagem com a cola está OK cola especial para fenílicos olha ficou muito bacana né é isso aí pessoal